Meus caros deputados e deputadas, um beijo é uma demonstração de afeto. O máximo que uma criança e adolescente vão entender com um beijo entre duas pessoas é que o afeto é natural. E eu quero dizer para vocês, pasmem, o meu beijo com meu companheiro não ofende ninguém. E errado tá qualquer líder religioso, tá qualquer líder político, qualquer líder legislativo, institucional que tenta caçar qualquer demonstração de afeto. Eu não esperava ter que estar em 2019, subir na tribuna de um poder legislativo para defender o beijo, que é a demonstração mais básica de afeto. O Supremo Tribunal Federal, ele criminalizou a LGBTfobia. O prefeito do Rio de Janeiro praticou a LGBTfobia quando ele tentou censurar, censurar os conteúdos do livro, da leitura e da revista. Ali não tinha nenhum material impróprio para criança e adolescente. Todos os materiais da Feira do Livro, eles têm as restrições de idade. E tem as pessoas que trabalham ali na Feira do Livro para fazer a orientação daquele tema. É assim que acontece em todo lugar. O que nós não entendemos é esse ataque a um princípio constitucional fundamental. É a liberdade de expressão. Tem gente que não dá conta da liberdade. Porque se reprimiu tanto que não tem coragem de respirar a liberdade. Tem gente que se ofende com um beijo. Eu quero dizer pra vocês, se eu tivesse a oportunidade agora, se meu companheiro não tivesse no trabalho dele, eu ia dar um beijo nele aqui, ó. Perto da tribuna da Câmara Legislativa, um beijo no meu companheiro. Um exemplo de afeto, um exemplo de enfrentamento à LGBTfobia. Esse é o exemplo que nós temos que dar. Eu quero dizer pra vocês, querem muito tranquilos, pro armário nós não voltaremos. E o nosso beijo não vai sair do espaço público. Quanto mais vocês reprimirem, mais nós vamos beijar. Foram milhares de livros LGBTs vendidos e milhões faturados pela Feira do Livro, como nunca antes na história. Então, a nossa liberdade venceu no Supremo Tribunal Federal e vai vencer no espaço público. Obrigado.